Eu sou Karen Abessia e esse é mais um vídeo do Botão do Excel. Não se... <risos> não se esqueça de escrever no... Eu juro funciona um beijo. O que nós vamos falar no segundo vídeo da sua participação? No segundo vídeo a gente vai falar de como arrumar o fundo do seu dashboard. O que é importante, nós vamos usar a tabela do vídeo anterior. Exato, é... então, pra dar uma continuidade. Chegou agora aqui, meu jovem padaua. Peço que você ac... acione, não, assista o vídeo da semana passada. Ah, e além de colocar o fundo do dashboard, a gente vai falar de cores. Deixar ela tipo com um batonzinho, arrumar o cabelinho tudo. Em homenagem. Então, ó, a Luiz Serra do... Mais que planilhas. Vamos fazer o jabá dele também, né? Vamos, Beijão, vamos, Luiz. Luiz, maninho, tamo junto. Pode tocar a vinheta agora, que é isso. <fixos> Bom, na aula passada, a gente transformou as bases que a gente tinha. No caso, só tem uma base, né? Mas imagina que você pode transformar todas as suas bases. Essa daqui, ela tem o um nome de base vídeos e a gente precisa começar a montar uma identidade visual. Aí as pessoas começam aquela briga de eu acho que laranja é a melhor opção. Por exemplo, Juliana acha que laranja é uma cor legal. Eu claro. também acho. Ó, é. estamos de laranja, laranja e preto. É um peto. rosto ruim, meu amigo. Né? Nossa. E aí começa, não, mas o botão acha que tem que ser azul, tem que ser verde, tem que ser preta Aí os meninos falam, na dúvida deixa tudo preto e branco. Não é assim. Pelo menos eu não gosto de fazer assim. Então eu quero fazer aquela planilha com efeito UAU. Já ouviu? Tipo, mano, isso é au, Excel. Au. Meu Deus. É verdade. esse é o meu objetivo. Então eu vou começar pegando o logotipo da empresa que me mandou aqui pedidos de vídeo e pode ser tipo na internet. Temos PCG. logotipo? O PCG. Posso mandar um beijo pro PCG? Obrigado. Um beijo pro PCG. A gente vai entrar agora na internet. Tamo com internet aqui? Tá uma maravilha. Vamos ver, vou colocar no pai Google logo pseg, que vamos escrever certo que é melhor. Pronto. É esse mesmo? Estamos liberados? Deixa eu ver. É o velho. Depois a equipe de comunicação briga com a gente. Pra Qual não ter que é o medo. novo? Eu não sei nem se foi lançado. Esse? esse? É isso, do Mickey Invertido. Mickey Invertido. A pessoa se mata, estuda anos pra vir uma pessoa e falar que é um Mickey Invertido. Veja um beijo pro pessoal que desenvolveu logo. Não, não vem que fazer essa cara de bravo. Copiei e colei. Vamos passar já pro problemas reais. Pessoal, veio aqui, botão direito, copiar. Aí vem aqui no Excel e eu falo que é só colar. Deu um Ctrl V e aconteceu o quê? Bosta nenhuma. Nada, então a gente vai pedir ajuda para quem? Para o melhor amigo do Excel, o PowerPoint. Eu amo o PowerPoint. Vocês amam o PowerPoint? Demais. Você então não me é eu não. Eu uso pra caralho o PowerPoint. É verdade? Véio. Então tá bom. Ah, na verdade é o que eu uso Ai, no eu PowerPoint, olha filho, Gente, tem cada coisa legal no novo. Vamos voltar, ó. Vamos tirar essa imagem é aqui. Mesmo. E eu faço Muito cada coisa boa. nesse tal de PowerPoint. Eu quero um novo sem nada disso. Pronto. E eu vou fazer o seguinte, já que não deu para colar no Excel, eu colo no PowerPoint, porque ele é um cara mais legal né, para imagens. Então agora eu dou um Ctrl C e vou... Aqui, Ctrl V, agora funcionou. Então a primeira dica é, não rolou no Excel, PowerPoint com certeza vai rolar. Aí eu vou deixar esse cara aqui no cantinho, porque eu vou usar toda essa tela aqui para fazer suas análises, gráficos. No caso, seu dashboard. Parent... Vamos fazer um parênteses aqui. Você sabe o que é um dashboard? Um painel de controle? Painel de controle. É que tem gente que fala, é de comer? Um monte de gráfico. <risos> Um monte de gráfico perdido pode ser um dashboard? Pode. Um dashboard não organizado, não com tanto carinho. Eu gosto de fazer as coisas todas bonitinhas, coloridas, organizadas. Então eu faço dashboards pensando nisso. Não vou ficar pensando nas cores. Lembra que eu falei que eu gostava de laranja? Eu adoro laranja. Mas eu não vou poder usar o laranja que eu quero, porque eu vou perguntar para o PowerPoint que cores eu tô liberada para usar e depois eu vou no Excel usar, saca? Então eu vou aqui usar um recurso muito legal, que é o bolinho. Vamos pegar a bolinha aqui, ó bolinha E eu vou poder usar aqui, estou criando uma paleta de cores para usar no Excel e eu vou poder criar até seis bolinhas nesse exercício. Por quê? Porque pode ser que é o gogo go da Google. Olha que pessoal louca. O logo da Google. Calma aqui, meu cérebro é muito rápido e às vezes não acompanha um pouco aqui. Trava. Então o logo do Google, por exemplo, tem quatro ou cinco cores, se eu não me engano. Então eu usaria cinco bolinhas. Aqui eu vou pegar as principais, que é a pontinha do Mickey, brincadeira. Então, agora será você me... Será? Você me zoou aqui, cara O logo Tem aqui o mais vermelhinho E tem uma parte mais salmão Você ia falar laranja, mas é salmão tá bom? Então eu vou fazer duas E vou pegar mais um cinza aqui, eu vou fazer três tá Que eu vou me basear nessas três cores Vou aumentar, porque isso não importa o tamanho daqui E eu vou usar um recurso que tem no 2013 Para frente, tá bom? Vamos economizar perguntas no seu vídeo depois 2010 não tem isso E você resolve usando pente. No pente resolve isso, tá bom? Mas isso o que? Vou mostrar. Vai lá no formato, tá um baldinho. Vou clicar aqui no conta-gotas. É isso aqui que tem no 2013 pra frente. É Um balde ou um cavalo? Ai, você já ouviu não, não, essa eu piada. Na... Eu sou palestra. Ah, é. Eu falo, não acredito que ele sabe disso. Vou faz... Posso fazer o um parênteses rápido? Pode. É, essa é boa, mano. É tem essa gente... é boa. O Zerati, ele. Puta que eu pariu. Essa foi. Ih, palavrão. Ah, você falou que pode. É, né? Pô, não, pode. Seu pai vai ficar bravo, sobe. Pai, é nóis. Eu dei um treinamento de informática. No comecinho da minha carreira, eu treinei um grupo de pessoas com mais idade. Velho. Uns tiozão. E aí um falou assim, é, às vezes não faz o menor sentido esses negócios de informática, porque o que que tem a ver um cavalo pra mudar a cor das coisas? <risos> e aí o pior é que ninguém riu. Todo mundo ficou assim, é, é mesmo. Ele me disse, ele levantou e foi lá na frente me dizer que isso aqui era obviamente um cavalo. Aqui é a crina do cavalo. Ah, mas dá, lembra, velho. Presta atenção na viagem. Aqui que a rédea do cavalo. E aqui era a cara do cavalo comendo um pasto que mudava de cor às vezes. Tá vendo? Não concorde com isso, por favor. E aí todo mundo que tava em volta falou, nossa, a verdade, é verdade, é um cavalo. Eu falei, não, não. Eu falei, não, eu tive que falar, não, senhor, eu entendo que parece um cavalo, mas é um balde. É o famoso velho maconheiro. É, <risos> tipo isso. Mas, tudo bem, essa é a história do balde. E aí, eu dei aula pra várias turmas depois, e aí eu ensinava várias coisas interessantes de Excel e ninguém lembra de nada, só lembra do cavalinho. Todo a mundo é eu lembro da sua palestra. Estou falando. O que presta? Ninguém lembra. Eu lembro da plantinha crescendo que nós vamos fazer no próximo vídeo. Vamos fazer. Tá, voltando aqui. Peguei a bolinha, cliquei aqui no cavalo baldinho. Fui no conta-gotas e agora eu vou encostar na parte mais escura que eu tenho do meu Mickey. rosa aqui, ó. Parou tudo, ele mostra o Red, Green and Blue. O RGB dessa cor, que é 178295. Vou apertar aqui uma vez e digitar 178295. Não acredito que eu lembrei, eu sou muito Dory, sabe? Tipo, eu esqueço em dois segundos. Aí eu vou marcar esse aqui, vou fazer a mesma coisa... Na cor mais salmão que tiver. Parou? 23810995. 23810995. Espero que, que eu legal. tenha lembrado. E agora eu vou pegar o cinza, que é uma cor marcante aqui do logo. Vamos ver? 177177177. 177, 177. Poderia marcar isso num caderninho? Poderia, mas a gente tá no computador. É só um pouquinho. Né? Vou, aonde que você arrancou esse número aqui eu mesmo peguei. A hora que você posiciona o, Parou. o conta gota, você fica paradinho que ele aparece. Ó, vou clicar aqui. Vou encostar aqui ó, eu paro. Ah, ali na frente. Aí ele mostra, saca? O RGB. Isso aqui, Isso era possível só no Paint. E aí colocaram isso no PowerPoint. E eu sou... Eu não me formei, mas eu fiz seis meses de design. Na hora que chegou na prova, eu abandonei. Entendeu? Não fiz nenhuma prova. É, e aí eu falei, não, eu quero fazer esse negócio de design, de pintar, tá? Eu caí no Excel. Então por isso que eu curto essas coisas, entendeu? Só louca da caixinha, cola colorida, plantejoula. E agora que eu descobri as três cores, eu vou contar lá pro Excel. Vou pegar esses carinhas aqui, copiar, levar para pro Excel e colar, só para não ter que ficar indo e voltando toda hora. Não importa a cor, o tamanho, isso aqui é só para não ter um caderno anotado, certo? E aí eu peguei as três cores e só para a pessoa entender onde é que vai parar isso, se eu seleciono aqui e vou no meu baldinho, baldinho, uhum. ok? Tá pensando então, no cavalo, cavalo. né? No cavalo. Na verdade, eu nunca esqueci. <risos> Tudo bem. Aqui eu tenho as cores do Office. Eu quero aqui as cores da PSEG, saca? Então, eu vou mudar isso automaticamente. Vou lá no layout da página, vou pedir cores. E vou criar o meu modelo de cores que eu posso usar para automatizar um monte de coisa e até o próximo vídeo vai estar tá automatizado com isso. Eu vou usar sempre do ênfase 1 até o 6, porque o resto é tipo fundo branco, letra preta, então eu não faço tantas modificações. Aqui no primeiro, ó, eu vou no mais cores e eu vou colocar o código que tá gravado aqui, ó. Ah, que legal. 178295, ó. 178295. E aí bate com a cor exata. Todos os computadores vamos fazer isso porque RGB é um código universal. Então eu faço isso com as cores todas e eu vou mostrar o que, que eu faço porque eu tenho seis cores e na verdade eu só descobri três, né? Tipo, dá um desespero, o que, que a gente faz com o resto das cores. Já pensou que dá para fazer isso no Excel, senhor botão? Eu tô viajando. E o posicionamento dos números provavelmente seja a direção do, do baguinho ali, ó. É, tipo assim, o RGB é aquela rodinha com três cores, aquela brincadeira de intersecção de cores. E aí mostra quanta luz, ó que loucura, quanta luz recebe a cor vermelha, quanta luz recebe a verde e azul. E esse número varia de 0 até 255. Ou seja, vamos ver se você tá ligeiro, se a pinga fez efeito em você ou não. Hum. Se cada cor vai de 0 a 255, e esse número representa intensidade de luminosidade, qual é o código do branco? Vai de zero até quanto? 255. 255 é o branco? 255. Ah, não tô ficando doidão. 255, 255, 255 é o branco. E, e o preto? 000. É isso. Então as cores vão se basear sempre nesse código. Olha é, só, essa pinga tava fraca, você viu só? Ó, pintei essas três. E o que eu faço com essas? Eu conto essa daqui porque tá fácil até pensar em três cores. Me contrataram pra fazer o dashboard da Samsung. Hum. E o logo deles é azul. Azul com azul só, uma cor de azul. E aí eu uso essa técnica aqui, eu pego a cor principal, que tá guardada já. Volto nela mesma e trabalho com intensidade, eu quero um quase preto disso. E agora eu posso usar um quase branco, ó. Vou pegar aqui no Mais Cores e deixar um quase branco disso aqui. E eu posso fazer isso pra vai mais rápido aqui com cinza, um cinza bem clarinho, porque eu já tenho outro cinza. Eu tô fazendo derivações da cor que alguém foi pago pra pensar, então eu não tô inventando cor, entendeu? Tô ficando com intimidade, eu vou falando não, interior, vale. vocês já, sabe? Porta e tal. Aqui é assim. Calma, calma. Direito. Vamos voltar. Do vamos direito. voltar. Ó, não mudo hiperlink, hiperlink visitado, porque as pessoas sabem que link é azul. Não vamos confundir o usuário. E aqui, ó, PsEG. Vou colocar o um nome que eu quiser e pronto. Agora eu mando embora essas bolinhas que elas já foram usadas. E atenção, atenção, chegou aqui, cor. Tudê. Já tem tá todas vendo, as Juliana? cores mudadas. Que lindo. E ali embaixo você tem as derivações delas. Todas as derivações estão aqui abaixo delas Olha e tipo, para que que serviria isso? Ah, beleza, eu vou começar a montar um painel para colocar um gráfico aqui. Vou fazer um fundinho. Ele já veio rosa. Ah, mas rosa tá muito escuro, tal, beleza. Dica, o preto ba... o pretinho básico do Excel é cinza. Não sabe o que escolher? É cinza, porque a cinza combina com tudo. Informática tem super cara de informática. Ó, esse logo aqui Posso colocar tipo uma sombrinha para fingir que era de propósito que ele era com fundo branco porque não tinha o fundo da cor certa. Mas que dá para tirar, não dá? Dá. Vamos ver a qualidade dele, ó. Vamos selecionar aqui duas vezes, remover plano de fundo. Vamos ver. Marcar áreas para manter ó eu, essa é uma opção da gente ficar procurando aqui, fazendo aqui no cinza também. E como não rolou e ia demorar muito, vamos ver se eu consigo pegar no cor? Definir cor transparente? Almost não. Também. É, então eu teria que pegar um logo de mais qualidade. Como a gente não tem, a gente vai caçar com o vai gato com mesmo. Branco, tá aqui. E aí, por exemplo, aqui eu posso usar o texto com WordArt, ó. Dashboard Videos não preciso escrever PCG porque está lá embaixo, vou usar um Shift F3 que é sucesso, né? Pra deixar a letra maiúscula. E vou deixar aqui no cantinho. tá diminuir um pouquinho. E aí aqui no meio, eu vou jogar todas as análises gráficos e plantinhas que crescem, por exemplo. Muito bom. Sacou? E assim, as cores, tudo que eu fizer, não vou focar nessa aula em gráfico, mas por exemplo, ó. Se eu tivesse aqui qualquer coisa e colocar qualquer número e fizer um gráfico, eu não preciso ficar pintando o gráfico. Pegar o basicão aqui, ó. Ele já vem na ah, cor. Ah, que legal. Padrão, essa é a parte legal, ó. Já tem tudo pronto para você... E já deriva bastante cores ali. Eu não sabia Todo word art, gráfico. Então, assim a gente escolhe as cores uma vez. E se eu pegar um arquivo novo, ó, zerado, outro arquivo. Vou lá no layout da página, tá aqui, ó. Já posso usar para qualquer coisa, para letra, tá tudo prontinho. Não precisa ficar pensando, mas. Muito não é bom. muito legal? Esse aqui a gente fez outro vídeo. É, acabou assunto. Ah, muito bom. <risos> Pode. Ó oh, meu demônio. Pode. Então, vamos lá, cara. Pode fazer o encerramento. encerramento? <risos> então, o vídeo de hoje foi esse, onde a gente aprendeu, pelo menos eu aprendi, não sei vocês. Que eu sempre fico pintando as coisas, mas eu nunca utilizei. Tô sendo sincero, viu? Coisa... Claro. E coisa legal, meu, porque às vezes você fica lá caçando a coisa e eu mesmo ficava caçando por trás lá. Eu não é, sabia É, fica montar. tentando saber qual cor vai combinar. Tipo, não tem que combinar. Isso Já aí. tem uma cor, né? Então, se eu pegar essa calça ridícula da Juliana, Dá eu vou Dá fazer conseguir. um dashboard laranja, é. azul, marinho e mostarda. Para combinar com as roupas da Juliana. Com Gira. o coração vermelhinho, que o dela é grande. Ó. Fechado, é, fechado. Te ah, e temos a sua Juliana também. Temos que a também minha está de igual Laranja. Vem cá, Juliana. Não, eu apanho em casa depois. Stefano Boldarini. Manda aê. um beijo lá, Stefano. Um beijo. Um beijo aqui também. O que, que o Stefano faz? Você já aproveita e faz jabato. Se não, cara, do marketing. pô. Eu só gravo e entrego. É, é que nem eu, eu não, sou não, tipo vai? trouxa. <risos> o que você faz? Eu faço tudo. Tudo que não é da aula de Excel. Ah, é uma boa definição. Ele faz todo o resto. Curso pra nós. A Basta ah, é muito essa grande. Essa é muito bacana. grande. Do dia 24 de outubro ao dia 3 de novembro, um masterclass online e gratuito pra quem quer ficar pera em Dashboards. Então participa lá. Depois a gente abre as inscrições pra uma nova turma. Ele começou falando uma câmera, terminou. Ah, tudo nome. bem, tudo Pô, bem. Até semana que vem. Né? Jornal Nacional. Muito bom. Muito bom. Pô, verdade, eu gostei dessa porra. Eu não usava. É legal.